Acabou, minha gente. Obrigado pela sua companhia na Record News, o canal de notícias que balança geral. Tchau, tchau. Eu tô Olá, é uma excelente tarde para você. Fique bem informado no Hora News que começa agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. E nós abrimos